oi, águas cinzas e o filtro que está nascendo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? vamos ver no vídeo de hoje, estamos no passo a passo, o filtro tá pronto, já, já refiz, coloquei mais massa, subi mais a paredinha dele para ficar no nível com os anteriores, vão dar uma olhadinha nisso, enchendo novamente para ver o processo de estanqueidade, se está tudo certo. Já instalei uma primeira bombona para ver como é que fica a coisa. Estou mostrando ali como é que vão ficar as duas bombonas. Um filtro dentro da bombona. Então a ideia aqui é colocar pedra do lado de fora, pedra dentro da bombona. Areia do lado de fora, de maneira que a água seja obrigada a infiltrar e depois passa pela pedra por dentro do, do filtro. Então, um segundo filtro é, com areia também, e o, o, o filtro final só com a pedra para garantir que ele vai ficar no, no lugar. Porque tem aquele problema, né, você bota o plástico ou bombona ou qualquer coisa na água, né? se ele não tiver um peso legal, ele vai flutuar. Aconteceu isso aqui. Então coloca um, um peso lá no fundo que também serve de filtro, no caso as pedras. Então, tem um processo de filtragem e de segurar também a bombona no lugar. Então, vamos dar uma olhada nesse processo todo. E vamos acompanhar como é que está o, o caminho da, da água. A primeira aguinha chegando no filtro. Pô, é muito legal. É a, a primeira aguinha também saindo do filtro. Vai subindo, aí a gente vai acompanhando o nível, vai vendo como é que está que nos níveis anteriores. Nós estamos fazendo esse aí quase sem desnível entre um e outro, né? então está tá quase tudo no mesmo nível, então precisa mesmo da gente colocar ali a água no final das contas, para ver se precisa subir um pouco mais, um pouco menos e, e dar um, um acabamento nas coisas. Mas é, é um super prazer ver a água fazendo o caminho dela, depois chegando antes de ir para o terceiro, para a próxima etapa que vai ser o laguinho. Vamos dar uma olhada. E o nosso sistema vai tomando forma, hoje cedo dei mais uma mão na borda que foi feito ontem, aproveitei para rebocar, sobrou um pouquinho de massa, rebocar os tijolinhos aparentes, acabei fazendo uma uma quedinha né, para água excesso de água que sair daqui então tá tudo ok se precisar eu levanto um pouco mais essa paredinha ah, deu uma rachadinha aqui bom depois se precisar eu refaço mas não vai precisar não ok aqui eu vou colocar pedra cascalho é, cascalho areia Ali também estou pensando em colocar uma bombona e outra bombona menor para ter mais água. Terminando essa fase vão finalmente chegar no antigo laguinho. Aí nós vamos trabalhar o antigo laguinho e depois o lago maior. O terceiro estágio que vai ser um filtro começa a tomar forma. Coloquei as pedras roladas no fundo. Nesse tambor, também as pedras roladas lá no fundo. Em cima disso vem areia. E qual é a ideia? Vou colocar areia em volta, colocar mais pedra, areia. Ela vem por baixo, filtra. Depois vai passar por outro filtro ela vem de baixo para cima, então aqui dentro um pouco de areia também, areia fina, dali ela sobe, isso daqui ficou acima do nível, então fica só como um ladrão, vou fazer um outro furo, por aqui assim, para fazer a ligação com essa primeira e uma segunda talvez bomboninha dessa interligadas. Então, de maneira que eu vou ter água filtrada a partir daqui, depois daqui, e ali água boa. Daqui eu posso jogar essa água para o próximo sistema, um laguinho, ou posso jogar essa água para essa outra direção. Vou ver ainda o que, que eu vou fazer. Talvez eu até faça os dois. Por hora, eu vou observar, o comportamento até esse momento, vou deixar encher aqui mais, vou colocar um pouco de areia também aqui para observar como é o, o comportamento. Essa entrada está no mesmo nível daquela saída, de maneira que eu vou precisar, talvez ali eu preciso colocar um pouquinho mais de massa para subir um pouquinho mais o nível, se bem que ali tá acima do nível deixar um pouquinho mais e aí eu vou acertar um nível disso tudo aqui legal vamos acompanhando é esse daqui é só vou cortar depois esse cano aqui que é para ter acesso lá no fundo precisar limpar ou para medir o nível do reservatório alguma coisa assim a próxima etapa feita então nós temos que fazer a avaliação da estanqueidade dia de lavar roupa estamos aqui a par da tarde isso aqui deu um uma trinquinha que logo eu conserto olha só tá tudo mais ou menos no nível aquele pedacinho eu tenho que subir um pouquinho mais é na verdade eu vou subir ele todo para acompanhar o tijolinho. O tijolinho tá vindo no nível. E aqui também. Em volta tudo vou colocar no nível. Mas olha só. Ah, a primeira aguinha que tá descendo. Vamos pequeninha. Vamos ver qual é. Vou falar. Ah, muito legal acompanhar essas coisas, viu? Hoje é dia de Miguel, a gente tava tá fazendo outras coisas. Mas aí de repente eu vim dar uma olhadinha, percebi que já tava quase. Enchendo e a gente conseguiu pegar a primeira aguinha descendo. Ah, muito bem. Ok, agora aqui nós estamos vendo, vai formar uma piscininha antes dela cair. Continua chegando água no sistema. Eu já estou trazendo algumas plantinhas. Ah, a aguinha está saindo. A aguinha está saindo. Ah, é uma criança velha mesmo, né? Olha é que eu acho muito legal essas histórias. Então, olha só. Vou subir... O nível que já tá me dizendo isso. Vou subir um pouco aqui, a borda, porque eu quero uma piscininha aqui para as crianças poderem nadar. Pô, o que tem de lugarzinho aqui já para a molecada vir e, e poder nadar? Então, é isso aí que eu tô querendo mais espaço para a molecada poder vir. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro. Ok, tá tudo certinho. A água entra por baixo, sobe. Falta areia ainda. Vou fazer as medidas. Tá vendo que essa saída eu imaginava que ela pudesse já ser. Não, vou ter que fazer uma saída mais embaixo um pouco. Se eu aumento um pouquinho em volta toda dela, eu ganho um volume maior. Mas à medida que o volume fica maior aqui, ele vai subir também desse lado. Mas está ok que nós temos aqui ainda alguns centímetros que o efluente pode subir. Sem problema nenhum. Então, eventualmente, para armazenar um pouco mais de água, tiver dois ou três dedos... A mais, por aqui, eu já vou ter uma quantidade bastante boa de, de água a mais. Tá, aí eu vou fazer as medidas para esses galõezinhos. Eu quero colocar pelo menos dois deles por aqui. Então essa daqui, a gente vai ter areia, vai colocar mais pedra lá no fundo, depois uma camada de areia. Essa água aqui vai passar, vai infiltrar, vai passar pela areia, pela brita, pela pedra rolada, vai entrar na, na bombona lá embaixo. Tem pedra e areia em cima. E aqui em cima, então ela vai filtrar na ida e filtrar na volta, na né? filtragem descendente, e depois filtragem ascendente. Essa ascendente nós vamos fazer uma ligação para duas bombonas dessas aqui, que a gente coloca aqui do lado. Então a expectativa é que já tenha uma qualidade razoável de água por aqui, que a gente possa depois mandar essa água para baixo, ou mesmo instalar uma bombinha e jogar essa água lá para cima da, da laje, para de lá dispersá-la no terreno. Então é isso. Se estiverem curtindo, não esquece dá um joinha, um like, um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos. Esparrama, a novidade. E fazendo o convite novamente. Você está fazendo alguma coisa é, ligada às ciências ambientais aí no, no teu espaço, na tua casa, na tua região? Quiser, conta pra gente. De repente a gente divulga aqui no canal também. O canal não é só para eu divulgar as coisas que estão fazendo aqui. É também aberto para você divulgar as coisas que você está fazendo aí. A gente só precisa equilibrar um pouco as coisas, né? Então, tem um jeito de, de fazer isso. Não custa nada, é de grátis. O importante é mostrar o que você está fazendo. Abre você um, um, um canal no YouTube. Me chama lá, a gente troca ideias também. Né? Quanto mais gente estiver fazendo, mais gente vai aprender como fazer. E mais gente vai assumir a responsabilidade de fazer as coisas que precisam ser feitas, ao invés de ficar cobrando que o outro faça aquilo que você não faz. Legal? Então faça a sua parte e está tudo bem. Então por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.